Olá, olá meus amigos, olha só, é bem cedinho, o sol está raiando e eu vou fazer um vídeo para vocês, vou mostrar o que é que eu faço aqui para minhas plantas ter aí um desenvolvimento melhor, olha só gente Azel, é, eu não tenho espaço, a minha casa é pequena gente, a varanda, na varanda você pode pegar um vaso, que nem esse aqui ó, e plantar um copo de leite, põe aqui um, um pratinho, panharia embaixo para não vazar olha só aqui, aqui nós temos aqui Umas mudinhas de romã, gente. Esse romã aqui é romã grande, então são três mudinhas que tem aqui. Então a gente planta aqui em um vasinho menor, depois a gente replanta. Você pode pegar um pé de alecrim como esse aqui, ó. Você põe um pratinho aqui, tá um pouco sujo, porque é na terra suja mesmo. Então isso aqui você pode cultivar em, em apartamento, na sua varanda. Você pode pôr um pratinho por baixo, em qualquer lugar ele vai... Que leve um pouco de sol, né? Aqui nós temos aqui, ó. Alfaces aqui ó, tem mais ou menos 15 dias gente, pé de açafrão tem aqui ó, aqui nós temos aqui um pé de eva cidreira capim cidreira né, e temos outras coisas aqui nós temos aqui um pé de de de, de salsinha que ele cresceu tanto olha, ele cresceu quase um metro de tamanho que ele deitou, aí eu vou colher a semente ó, Olha, ele deitou aqui também, aqui temos um pé de couve aqui nós temos mais açafrão saindo aqui, a gente plantou algumas batatinhas de açafrão, aqui gente temos aqui esse couve no pneu gente, eu sei que muitas pessoas já viram, mas estou mostrando como é que eles estão, né olha só, couve no pneu, aqui ó que é parafusado nesse vaso, eu fiz o vaso primeiro, e aqui nós temos aqui gente, um pé de romã esse pé de romã aqui tá pequenininho ó. tá no vaso, tá pequenininho aqui para frente nós temos algumas plantas, aqui nós temos aqui um pé de almeirão, né a é onda do pras galinhas e aqui nós temos um pé de rosa da minha esposa. Eu vou até colher aqui, gente. Umas folhinhas aqui. falei rapaz para as galinhas. Elas gostam muito. então de manhã cedo. Quando eu venho aqui. Isso aqui para mim é uma terapia, gente. Um espacinho de 30 metros. E aqui nós temos, gente, as maracujás. Mostro já. Olha só aqui, ó. Olha o tamanho. Aqui tá com os cinco dias que elas, elas brotaram aqui, ó. Quer dizer, floresceu, né? E olha só, aqui nós temos três, gente. Três Pertinho uma da outra, ó. Isso aqui é maravilhoso. A gente acordar de manhã cedo. Espacinho de 30 metros, não é grande Aqui nós temos aqui, ó. Mais uma maracujá. E ali em cima temos mais umas. vou aqui virar em contra o sol, ó. Olha só, gente. Aqui nós temos aqui, que eu falei para vocês. Temos aqui uma aqui. E aqui nós temos mais três, ó. Pertinho uma da outra, olha só. Olha que maravilha, ó. Ali nós temos mais umas flores. Para lá temos mais umas maracujá, mas como ele é, ela é verde, tem que ser de pertinho. Limão, gente, aqui, ó. Um pezinho de limão, ele já está um pouco apertado aqui, ó. Aqui, ó, olha só, mais um pé de salsinha aqui, ó. Mais um pé de salsinha. Eu volto já aqui no pé de salsinha e vou falar daqueles pneus, que às vezes teve um comentário que ia juntar água, mas vou mostrar para vocês mostrar para vocês como é que eu armazeno. Aqueles pneus eu usava para também plantar cebolinha, algumas coisinhas, porque não tem muito espaço eu guardei ele ali, quando tiver um espaço maior a gente cuida, olha só gente aqui nós temos um pé de romã gente, pé de romã aqui ó, ele ele é da mesma idade daquele lá de trás só que esse aqui eu plantei aqui no vaso e ele foi direto para terra, então ele cresceu mais rápido aqui olha só, ele já, brotou, já nasceu alguns romanzinhos. isso aqui gente isso aqui é ótimo para garganta gente uma maravilha, o romance aqui é uma delícia, gente. Ele ah, é um pouquinho amargo, só a casca, gente. Você pega essa casca aqui, você põe ela para secar, e sempre que você tiver com alguma dor na garganta, alguma coisa, isso aqui é bom você pegar um pedacinho pequenininho, um centímetro quadrado, meio centímetro, e você, e, e, e você mascar igual chiclete pôr na boca e se ficar aí por várias horas até ele dissolver. Isso aqui é um antisséptico gente. Maravilhoso. Isso aqui é antibactericida. Isso aqui, se vocês pesquisar aí no, no Google, aí no YouTube, para que, que serve o romão? Gente, o romão é uma planta que todo mundo que está em casa é uma planta onde dá para você plantar num vaso, até no seu apartamento. Olha. Aqui ele cresceu rápido, porque foi, foi na terra, mas se você pegar um vaso maior, um vaso de um, uns. 60 centímetros por 30, dá para você cultivar um pé de romandês até na sua varanda de apartamento, gente. Maravilha mesmo. Então é isso aqui, gente. Agora eu vou dar aqui as folhinhas para as galinhas aqui, ó, que elas já estão olha, desesperadas. Ó. Olha, quando elas veem isso aqui, gente, a é uma maravilha. E não é só ela, não. Temos aqui também as nossas galinhas... Brahma Light, gente. Olha só como está os meus frangos. Meus frangos aqui de Brahma Light. Temos aqui um franguinho que eu tenho quase certeza que é macho. Pela minha experiência de, de vida. E de... Essa aqui é fêmea, certo? Essa aqui é fêmea, Essa aqui também parece que é fêmea. Agora aquele lá, pela crista e pelas penas que estão crescendo. Ó, as penas estão ficando robustas. Então aquele lá, quase certeza que é macho. Então aqui eles gostam de muita de muito verde, gente, eu sempre dou, tem pessoas que falam que é bom dar só ração, a gente dá milho, né, aqui tem, tem, tem temos aqui ração para eles, aqui a gente já guarda aqui, aqui é onde eu, eu deixo o local para as galinhas pôr, então gente, eu dou essa ração aqui, ó ração de crescimento, também serve para engorda. e põe um pouquinho de milho dentro, se você não, não criar com milho, elas não comem muito milho não, então, é, é, olha, por que, que, eu, que eu separei? Ó? Porque elas têm medo. A, essa galinha não bate, é mansinha. Porém, quando eles vê, não tem costume. Então, eles cortem tudo ali dentro. Foi por isso que eu separei aqui o galinheiro. Olha só, a galinha mansinha, ó. Olha só, mansinha, mansinha. Aqui é a galinha poedeira. E é isso aí, gente. Então, a ração é essa aqui. Ó. Aqui a gente cortou um garrafãozinho. E furou um buraco mais amplo para elas ela, ela, ela comer. aqui nós temos uma, uma pazinha aqui é o, o meu sobrinho que traz para cá para ele brincar aqui nós temos o bebedouro é sempre bom ter água sempre limpa aqui gente, ela já colocou um ovo hoje ó. esse ovo é, da, é dessa galinha vermelha temos aqui essa galinha também ela poedeira também Ela, não, ela não colocou, é uma raça de brama também ó. só que é um pouco diferente a gente vai fazer um cruzamento daquele galinho lá com essa galinha aqui também. Como eu falei, eu separei, certo? então aqui, ó. Eu fiz aqui uma travinha, ó. Travinha bacana, ó. show de bola, né? Isso aqui, minha gente, é um pé de cabaça, certo? Um pé de cabaça que eu planto, lá para cima do telhado. Aqui nós temos aqui mais couve aqui, ó, e mais salsinha aqui. Gente. Olha só. Olha só, tão florescendo aqui, ó. E a gente guarda as sementes. Isso aqui foi semente que eu plantei de outro pé. Ele cresce muito aqui, cresceu, que deitou. Olha como tá bonito aqui, ó. O adubo aqui, eu, eu, eu pego folhagem, gente. Aquela foi folhagem dali da, da, da onde tem... A... Agora não tem muito, mas tinha umas folhagens a gente misturou com terra. Gente, vou falar daqueles pneus lá. Esses pneus aqui, ó, eu, eu, eu cortei aqui uma, uma lateral. Tanto eu uso para fazer maceira no meu outro canal, Zé Maria Lima, como eu uso para plantar. Aqui o bom dos pneus é porque... Eu viro assim, ele sustenta a terra e essa parte fica livre no chão. Então se tiver uma planta maior, a, a, a terra ela não fica muito encharcada quando chove muito. Então ela vai descendo para a terra. Então isso é muito importante. Se quiser pôr um fundo de acrílico é muito bom. Olha só, eu armazeno tudo assim. ó. Eu armazeno aqui, outro dia o rapaz falou que podia juntar mosquito para dengue. Teve um comentário, né? Mas é assim, eu não guardo eles assim. Se você guardar eles assim, eles juntam água. Eu guardo eles tudo emborcado assim, ó. Tudo, tudo, tudo, tudo assim, emborcado assim, ó. Você vê que estão tudo emborcado. Então não tem como juntar água que tem uma parte cortada, tá bom? Isso aqui é um pé de bolo do chilo, né? Isso aqui você ferve um litro de água. Pega três folhinhas dessa. De, não ferve junto com a água, não. Primeiro, primeiro você ferve a água. Põe três folhinhas dessa aqui e abafa. E toma, isso aqui é muito bom, isso é, isso é bom para gripe, serve para um monte de coisa, gente. Esse bolo, é, só que não pode tomar muito não, que aí pode ficar tóxico, viu? Você só pega três folhinhas, duas folhinhas, põe num litro d'água e abafa depois de ferver. Aqui nós temos aqui um pé de guaco muito grande, sempre eu tenho que podar ele, porque ele cresce muito. Ó. Você vê que tá nascendo um brotinho novinho aqui, ó que eu, eu podo porque se ele cresce muito, sobe ele o meu pé de amora, ó. esse pé de amora, gente olha, subiu ali. Você vê que tem folha seca porque a gente poudou esses fios aqui. Ó, eu coloco que é para pé de pé de como diz os pés de de chuchu, pé de cabaça e para cima e lá para o telhado que não tem espaço aqui. Tá bom. Essas quatro, essas quatro cabaças aqui foi o que colhi certo? Eu comprei aquela cabaça grande e colhi e plantei essa, esses pés de cabaça aqui. E a gente colheu. Esses pés de cabaça. Então aqui, gente, como eu falei, é o pé de amora. Já, já passou a carga, aquela carga bem grande, né, que ela dá. Então, mas aqui temos ainda, ó, uma amorinha aqui ainda. Uma delícia. Maravilha, tem mais ali, ó. Muito saborosa. Docinha. E é isso aí, gente. Uma maravilha. Aqui temos mais, ó. Aqui é um pequeno espaço que a gente tem aqui, que a gente tenta aí plantar aí Umas plantinhas. É isso aí, gente. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Ó, oh, não esquece de deixar o seu like, né? Compartilhar, deixar o seu comentário.